Olá, eu sou Gabriel Pasqualho, aluno da Super Geeks. Hoje vou apresentar CandyZion, jogo feito na Unity para PC. É um jogo arcade de sobrevivência simples e descontraído, para até 4 jogadores, no qual 12 estão tentando matar os personagens principais que são salgados. O objetivo do jogo é sobreviver o máximo possível, enquanto vários tipos de inimigo tentam te atacar. Para isso, os jogadores têm diversas armas de curto e longo alcance disponíveis, além de quatro classes diferentes que podem ser selecionadas antes do jogo começar. A interface foi pensada de forma flexível, em que pode ser facilmente utilizada tanto no controle quanto no teclado e mouse. O tempo de jogo é infinito, e depende apenas do quanto você consegue sobreviver. A dificuldade aumenta progressivamente com o decorrer do jogo, e a cada 5 waves aparece um boss que, depois de derrotado, abre uma loja para comprar poções e outros itens, que o ajudarão a sobreviver por mais tempo. Candy diziam possui uma trilha sonora e uma direção de arte totalmente original, assim como os efeitos sonoros que juntos criam uma atmosfera única para o jogo. Este foi Candy Zion, espero que tenham gostado do nosso trabalho. E mande feedbacks.